Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal da Diálogos do Sul. Eu sou Valência Martina Silva e estou hoje aqui com Camilo Vanucci, que está lançando a biografia de Marisa Letícia. A gente vai começar aqui uma entrevista, ele vai falar um pouco sobre o livro, sobre o lançamento e sobre um pouco dos bastidores, das histórias que tem nesta obra. Quero dizer para vocês que, se você está nos vendo aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, todos os dias a gente tem vídeo novo no canal são publicadas às sete da noite. Também a gente tem uma campanha de financiamento coletivo que é, está que no Catarse, o endereço vai aparecer para vocês aqui embaixo. Essa campanha de financiamento coletivo que nos permite trazer essa variedade de pessoas para serem entrevistadas, de produzir essa quantidade de materiais diversos que a gente está fazendo, falando sobre Brasil, mundo, América Latina, sobre as mais diversas pautas, sempre com... É, profundidade e diversidade de opiniões e visões. Então é isso. Camilo, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o convite. O Camilo, como eu disse, ele tá é, fazendo o lançamento do livro Marisa Letícia. Já teve lançamento em São Bernardo, em São Paulo, no Rio e em breve teremos agenda também em outros estados. Muito bem-vindo. Eu agradeço pelo convite, obrigado. Bom, vamos falar então um pouco sobre essa personagem que... Eu fiquei muito curiosa quando eu vi o tema do livro, né? Quando o Haroldo, que é editor da, da Alameda, comentou que teria esse lançamento, eu fiquei bastante curiosa, porque a Marisa Letícia, ela era sempre muito discreta, né? Não tinha, assim, muita visibilidade, era uma coisa um pouco mais na área de fofoca. Mas pelo que você traz ela tem um papel central na formação do Partido dos Trabalhadores, mas ela às vezes é um pouco esquecida, colocada de lado. Então eu queria que você contasse um pouquinho qual é o papel dela na formação deste que é o maior partido do, do Brasil. Não, Então, a primeira coisa eu acho que é isso. Foi um desafio de transformar uma personagem coadjuvante Sim. da história, que a gente sempre viu e tratou como um personagem coadjuvante. Uhum. Pouquíssimas entrevistas. Uhum porque se é um material sobre ela, é, os holofotes sempre voltados para o marido, tentar transformar ela nessa personagem principal, uhum. no que havia de, de protagonismo da Marisa. Marisa teve um papel fundamental na formação do PT, tem outras coisas também, né, o livro ele conta um pouquinho dessa história da redemocratização, uhum. sindicalismo, formação do PT chegar no governo é, é bem Lula, histórico até o Lava Jato. É, mas ela tem primeiro um papel ali, com mulheres do, do sindicato, do sindicalismo, que precisaram em algum determinado momento, nas greves de 78, 79, 80, as grandes greves do ABC, precisavam é, se inteirar das discussões, participar do, do engajamento para segurar uma, uma greve, uma paralisação grande. Existiu naquele momento essa percepção assim, de que sabe quem é que definia quando que a greve ia acabar? Hum. ia voltar pro trabalho, o patrão, as, mulheres. as mulheres, porque chegava uma hora, um mês sem salário uhum. e aquela pressão em casa também, mas pô, claro. a nossa dispensa tá vazia, a geladeira tá vazia é. e, e, e além de ter as operárias evidentemente, as mulheres de operários também ou elas precisavam ser trazidas e participar e entender como que aconteceu uhum. de fato ali uma formação política, de entender o que é a greve, o que é a lei de segurança nacional o que é aquele movimento, e Marisa foi fundamental nisso porque, como ela era mulher do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Adela, que era é o Lula, as mulheres todas acabavam se mirando na Marisa, então ela ia para as plenárias, ia para as discussões e as outras mulheres todas passaram a querer ir também e houve movimentos de mulheres, movimentos, reuniões de formação política naquele momento. Quando começa a formar o PT, em 79, o PT ele é fundado simbolicamente em 10 de fevereiro de 80, uhum. e o registro no Tribunal Superior Eleitoral de 81, uhum. mas em 80, é, a formação do PT, ela, é, ela se dá em base em núcleos. Uhum. Você forma núcleos de bairro, que começam a passar aquela é, ficha para inscrição, uhum. É, você precisa ter, como tem hoje, um número mínimo de signatários. Uhum. A gente mais recentemente acompanhou alguns movimentos nesse sentido, né? É, um A meio... rede de sustentabilidade ah. da Marina, por exemplo, que foi um tempo que ela tentou e não conseguiu ter o número sim, sim. É, o Bolsonaro tá tentando agora. De instituições Naquele momento também tinha. E o primeiro núcleo do PT foi fundado, formado, na casa da Marisa, oh, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, um bairro operário, tá ali perto da Anchieta. E ela teve esse papel de pegar as pranchetas, ir de casa em casa. É... Ah, precisa de recursos, a gente precisa de recursos para conseguir formar, tem burocracia, não sei o quê. Marisa foi das primeiras ali que vendia rifa, fazia bingo, organizava o movimento. Bem militante. É, e tem uma coisa assim, a gente tem muito comum hoje essas camisetas que você uhum. tem de, de partidos, uhum. de campanha eleitoral, tudo isso. Não tinha firma para fazer camiseta. Marisa uhum. é, começou a fazer as camisetas do PT na casa dela. Uhum. Ela fazia serigrafia, silkscreen. Chegou uhum. a fazer, em época da campanha eleitoral de 82, por exemplo, do, do pro, pro governo, ela chegou a imprimir ela sem camisetas num Uau. dia punha para secar no varal do quintal, então assim é, eu, eu comento essa história de que é, o PT ele é fundamental a participação da Marisa uhum. porque toda essa base que a tinha... gente Marisa não está na mesa de fundação do PC, sim, sim. só tem homens aliás é a Lélia Abramo que é uhum. que era é, matriz e presidente do sindicato dos atores é, em 80 é, mas ela deveria ser ali a carteirinha número 2, porque nas bases o PT não teria nascido sem essa... E, e verdade, é verdade a da história da bandeira? Qual que é a história da bandeira? É verdade que ela que criou, que ela desenhou ali no pano vermelho a estrela? Ela, fez, ela não criou a estrela do PT, uhum. ela desenhou, ela bordou uma bandeira, uhum. que não dá pra gente saber exatamente se é a primeira, porque uhum. o, o PT foi, a estrela do PT foi formada por outros militantes naquele momento, é, numa outra reunião, reunião, a ideia é de ser um fundo vermelho e a estrela branca em cima com as iniciais de PT, Partido dos Trabalhadores. Mas quando o PT é formado, não tem símbolo em 80, no uhum. Colégio de Chion não tem símbolo, não tem estrela, não tem bandeira. Tem, nem a cor. Não, nem a cor. A partir disso vai demorar um ano, assim, para que tenha apareçam as primeiras bandeiras. Simbolicamente, a, a bandeira que a Marisa é, bordou, um tecido italiano vermelho que ela uhum. tinha no armário. É, já a partir de um desenho que existia, que o símbolo ia ser a estrela, é, do PT, é, que foi uma iniciativa do Julinho de Gramon, que era um jornalista ligado aos sindicatos metalúrgicos, a ABCD Jornal, que era um uhum. jornal que foi importante ali naquele momento de mobilização dos trabalhadores nas greves. É, ela, ela aborda essa primeira bandeira, é, há registros de outras bandeiras que outros núcleos fizeram, a gente nunca vai saber se, assim. ah, essa aqui foi feita três semanas antes, essa aqui foi feita três semanas depois, mas simbolicamente aquela bandeira que foi feita pela Marisa, a casa do Lula, na, no núcleo ali do bairro Asunção, de São Bernardo do Campo, foi uma bandeira muito simbólica, porque quando nas primeiras campanhas era aquela bandeira que eles agitavam, que eles levavam para fazer a campanha. É muito interessante esse, é, esse comentário que você fez a respeito do papel da Marisa junto com as outras trabalhadoras, até nessa manutenção, né? Porque é um papel meio invisível, às vezes, o que donas de casa, o que muitas mulheres fazem, porque está dando todo o apoio, né, para uma militância, principalmente no caso do Lula. É. Como que era a questão dela com o feminismo, né? Claro que naquele momento a discussão era outra, estava em outro contexto, mas como que era esse papel de mulher naquela época? Como que ela encarava isso? A Marisa, ela tinha, ela tinha muitas brigas com o Lula, por, por o Lula ter uma postura machista naquele hum. momento, assim, de ter respostas e concepções... É, tem um louco. diálogo aqui que é bem... <risos> bem ultrajante do, do Lula, né? Você fala, caraca... É, tem algumas, algumas matérias, algumas entrevistas de, de 80, 79, que eu reproduzo os pedaços Sim, e que você exatamente. mostra uma visão bem conservadora. Sim. E isso que a gente tem, a gente tem que ter a perspectiva claro. histórica de que naquele momento, naquele, naquela situação, é, não tinha isso tão... Era o começo, né? Você uhum. tinha é, Malu Mulher, TV Mulher... Começando coisas, a popularizar. É, Marisa nunca foi uma personalidade pública, e ela fazia questão de falar, olha, não tem uma atuação pública, eu sou a mulher do Lula, eu sou mãe, isso aqui é vovó. Então ela não teve essa ponta de lança no sentido de dar entrevistas e, e debater esse tema. Agora em casa ela era muito... pegava o Lula assim, em coisas de... Eu acho curioso, porque a gente ouve histórias, inclusive ela falava com muito orgulho umas coisas, que pra gente hoje é nada, uhum. é muito pouco. Por exemplo, ela fala que o Lula lavava a louça, por exemplo, uhum. depois de uma, de uma refeição, da comida que ela fazia, ou que ela nunca lavava as roupas íntimas do Lula, nem dos, dos filhos, que ensinou todo mundo a cada um lavar. E para mim, pra gente, isso hoje é uma coisa, pô, mas isso era um... para ela era uma questão Sim. de, ó, olha como eu sou feminista. É. Eu nunca lavei a cueca do meu marido, sabe assim? Porque a realidade ah. ainda você tinha mulheres que lavavam a cueca do marido. Uhum. Mas esse tipo de coisa, tinha já, naquele momento, uma reverberação, ela fala isso num programa eleitoral, no programa político do PT, uhum. de 85 a ela, a Marta, que naquela época era do PT e... Avançada, sexóloga. Sexóloga e né? <risos> apresentadora do TV Mulheres, junto com o Suplicy, que foi candidato a prefeito de São Paulo naquela campanha. E vai o Lula e a Marisa fazer uma, uma reunião ali, que é gravada pelo Chico Malfitani, que vira um programa político do PT porque eles debatem esse tipo de assunto, participação da mulher, na sociedade, divisões de tarefas em casa. Mas Marisa foi sempre muito teimosa e aguerrida, assim. Então, com o Lula, tinha um enfrentamento... Mas era mais bastidores. de bastidores. Mas que eu estou dizendo isso por quê? Porque eu acho, minha sensação como biógrafo, é de que isso foi fundamental para o Lula é, transformar o discurso dele e a postura dele também. O Lula não é uma pessoa machista. Hoje, no, no discurso e nas atitudes, ele, ele tem um olhar que eu acho que a Marisa foi fundamental para uhum. é, Eu, eu sou, seria capaz de elencar outros, muitos outros líderes e muitos outros políticos extremamente machistas. Não é o caso do Nudo. Uhum. É, eu acho que a Marisa foi fundamental nessa construção. Ainda nesse tema né, do papel enquanto mulher, ela foi uma primeira dama sui generis, né, então, é, ela era companheira do primeiro operário, do primeiro metalúrgico, do primeiro trabalhador, uh, um trabalhador que não era um trabalhador intelectual a chegar na presidência. E ela também, uma mulher trabalhadora, também foi operária, também foi... É, teve uma atuação desde criança, né? Ela trabalha desde os 9 anos, se não estou equivocada. Ela foi babá aos 9 anos de idade, de três crianças, morava na casa de família seja... de segunda a sexta-feira. É, com 13 anos, ela foi operária numa fábrica de doces, uhum. ela embalava bombons numa fábrica de São Bernardo. 19 anos ela é, casou, ficou grávida e ficou viúva, o fato grávida, viúva grávida de quatro meses. E ela tinha terminado de largar a fábrica por conta da gravidez do casamento. Ela falou: bom, vou cuidar é, agora nesse momento. Então essa é só para interromper. Claro, agora, não, essa. sim. E, e também ela teve pouco estudo, né? Estudou até a sétima série. A pergunta é: você vê uma diferença do tratamento que foi dado para Marisa Letícia durante o seu período como primeira-dama, inclusive depois também, né, até a questão da morte dela, com relação a outras, como, por exemplo, a dona Ruth, dona Ruth Cardoso, a própria é, Marcela Temer, Marcela Michel Michele Bolsonaro, é, Marcela Temer. Você vê a diferença no tratamento não, entre elas? Eu acho que o principal é uma coisa de preconceito, de é. classe, que uhum. não é só que ela é a primeira-dama, ela gostava de falar primeira companheira. Primeira companheira. É... Mas é uma coisa antiga deles. assim isso. A discriminação, preconceitos era uma coisa que acompanhou é, campanhas eleitorais, desde a da origem. A fake news também. né que é Com o nome de mentira mesmo, que não existia <risos> o termo fake news, mas se acompanha esse casal desde as primeiras campanhas eleitorais. Quando, ela, quando o Lula ganha a eleição, tinham piadas do tipo tadinha da Marisa, ela não vai dar conta de lavar todas aquelas vidraças Ai, gente. do Palácio do Alvorada. É, e com uma coisa até mais sutil assim, os jornalistas na ocasião apostavam que eles não iam morar no Palácio do Alvorada, aposta que eles fossem morar na Granja do Torto, porque tem mais a ver com eles, com o casal. Não vai morar no palácio. É um casal de operário com uma dona de casa. É, que pela origem humilde não está à altura de um palácio tombado, uhum. daquele uhum. tamanho, do Palácio uhum. da Alvorada. A Granja do Torto, como é um ambiente mais bucólico, rural, uhum. chama-granja, é, era mais adequada. para tá apostavam que eles, eles não devem escolher morar no Palácio da, uhum. da Alvorada. Acho até que eles foram morar por uma decisão política de mostrar que um operário e uma dona de casa de origem Poderiam simples estar... podem ocupar. Uhum. Esse palácio é um palácio do povo, um, um, um prédio, um edifício público. É, e Marisa teve essa, essa coisa, dessa recepção de que como se ela não tivesse a ver com aquele ambiente. Uhum. É, eu tive a oportunidade de entrevistar três, quatro funcionários do Palácio uhum. da Alvorada, que estavam lá desde o Sarney, alguns. Sarney, é, Collor, Fernando Henrique, e que já tinham ficado também com a Dilma que estava afastada na época em que eu estava fazendo, eu fiquei dois anos e meio fazendo a biografia, uhum. mas a Dilma já tinha é, sofrido golpe uhum. e era o Temer presidente, que não morou no palácio. Assim, uhum. Continuou no palácio do, do Jaburu, do vice-presidente. E eles contam, assim, de um tratamento muito diferente que eles uhum. tinham lá, porque... É, os outros presidentes, primeiro as damas, segundo os funcionários, não tinham o hábito de conversar com eles, não sabiam não os nomes. Uhum. Que Marisa e Lula então chamavam cuidado. pelo nome, sabiam o nome de todos eles. É, de Marisa aí, a pessoa que cuidava dos jardins, que chama de Uzuíta, ela passava horas conversando, ia na sala da Dosuita. É, chamava a atenção da janela do quarto deles, de brincar assim, ô, oh, fulano de tal, você já chegou, seu filho melhorou, sabe aquelas sim, conversas, assim, de saber de Cuidado, uma... então uma construção bem, chamou a atenção deles, é. eles falam com muita emoção, assim, alguns ao, ao que eu entrevistei, um tratamento que eles não tinham antes, também não tiveram depois, é. que era uma coisa do, é, de chamar o... Seu Antônio, por exemplo, cuidava da piscina. Uhum. Piscina, sala de coisas de equipamento de ginástica, uhum. algumas coisas assim. Ela. Seu Antônio, vem aqui, vamos tomar um café junto. Daí pedir um café para o seu Antônio, para ela e poder conversar, uhum. bater papo, esse tipo de coisa. Mas tinha, tinha um preconceito e uma, uma diferença de tratamento grande. Assim. E, e aí você falou também é, que, por exemplo, como ela tinha. É, essa coisa com Lula, né, de, de provocação, não digo provocação, né, mas de é, discussão com ele e tal, provavelmente ah, se, ela tenha se, se provocado, se <risos> provavelmente ela tenha influenciado algum alguns pensamentos. Mas para além dessa questão da mulher, você sente que ela também deixou de alguma forma uma marca na presidência dele, uma marca nesse governo. Então tem algumas passagens em que você comenta que ela chegava a perguntar para ele, ah, mas essa medida aí vai ser boa para os metalúrgicos, vai ser boa para é, o trabalhador? que algumas pessoas do governo e ministros me relatam é assim, olha, o Lula saía daqui 9 horas da noite, uhum. depois de uma reunião extensa, com um monte de decisão tomada, e voltava 8 horas da manhã do outro dia, 7h30, 8 horas da manhã, muitas, algumas vezes com outra opinião. Ou, contrário. É, ou mudava de opinião, ou trazia algum elemento a mais. Uhum. E o que eles disse, diziam era que era uma coisa assim, a Marisa era uma conselheira do Lula, informal, que não uhum. estava no palácio, uhum. mas que chegava em casa e continuava trocando figurinha uhum. e muitas vezes a Marisa trazia alguns olhares, algumas perguntas. É, o pessoal fala muito que a Marisa, principalmente no final do mandato, dizem que o Lula já começava ter certo estrelismo uhum. porque ele tinha sido reeleito estava oito anos na presidência uma popularidade que ele terminou por 87% de popularidade segundo Batapolha é, e que Marisa muitas vezes chamava é, olha lembra que você vai voltar para São Bernardo do Campo você lembra de qual que é a sua origem e trazer coisas do tipo tá mas essa decisão de vocês é, como que o trabalhador uhum. da fábrica, da Volks, ou da Vilares, uhum. ou da Ford, como que eles veriam essa decisão? Vai ajudar ou vai piorar a vida do, do trabalhador? Porque teve mini, mini reforma da previdência, quando eles falaram, né? Então ela sempre trazia esse olhar assim, de ó, você falou com o pessoal da CUT, uhum. ela perguntava pro Lula assim, você sabe se vai, vai ser bom Sim. o trabalhador ou se vai piorar? Ela tinha vários, eu não, não conversei com a Marisa, né? A gente chegou a falar do livro antes da morte dela, mas, mas ela morreu antes, antes da gente começar. Então, aí que eu tive uma guinada, a né, ideia era fazer um livro de memórias dela contando, e daí eu falei, bom, vamos fazer assim mesmo, mas agora logo uma biografia, sem ouvir Marisa. É, então, eu acabo indo atrás do, dos depoimentos e isso era recorrente. assim. Muitas pessoas falavam, a Marisa influenciava, o Lula chegava no palácio e debatia as coisas com a Marisa, Voltava no outro dia, às vezes, com, com, com opinião mudada. Então, acho que esse era o tipo de, de papel que ela desempenhou, de uma conselheira uhum. formal, um jantar ali em casa, no caso. casa é o Palácio da Alvorada de, de fazer. E ela teve uma participação muito grande com uma reforma muito importante que foi feita no Palácio, ah, sim. que era uma, não tinha tido desde 1958, quando o Palácio foi inaugurado, uma reforma estrutural é, grande, assim, importante. Uhum. E o palácio, de fato, ele tinha muitas infiltrações, quando eles chegaram, muitas... É, tinham lugares em que o casal o presidencial chegava, mandava... o carpete estava meio uhum. gasto, manchado, punha outro por cima, Sei outro sim. por cima, às vezes já tinha quatro carpetes <risos> um em cima do outro, e o piso dava choque em alguns Nossa. lugares. Porque tinha algum fio desencapado ali, que em vez de abrir, reformar, uhum. enterrar o fio, ficava botando o carpete em cima do outro, pisava descalço e levava choque no carpete. Sim, sim. São os detalhes, assim, sui gêneros, como você acabou de falar, mas que eles assumem uma ideia de, ó, vamos reformar isso, recuperar. É um patrimônio histórico arquitetônico do Brasil. Tinham tido muitas é, modificações de decoração, de imobiliário, que eram graves, assim, de é, descaracterizar o palácio. Cada casal de presidente, primeira dama, é, os registros que tem em jornais que se a gente vai acompanhar ao longo dos anos 70, 80, 90, sempre atribuem a primeira dama. Né? Eu também acho que é uma, uma visão aí sexista da coisa. Eu não sei se quem resolveu colocar, trocar o estofado de azul para rosa ou para, sei lá, branco, se é a primeira dama ou se é o, o presidente. É, mas houve várias mudanças ali que e Marisa toma a decisão de, não, vamos fazer a reforma que precisa mas vamos recuperar e fazer como era em 58, assim, tudo que era de mudanças que não, não hum, tem a ver que com isso. Aqui, que então ela pediu fotos com o um teve uma equipe Uau. de como é que era isso aqui em 58, hum. obras que não estavam mais no palácio, porque tinham sido emprestadas para a Câmara, para o Senado, para outro, para o Ministério traz, vamos trazer de volta, o que tá faltando aqui, aqui essa parede está branca para você ter um quadro, que quadro é que era aqui, Poxa, meu... recuperar a, a história arquitetônica e artística do de Brasília também. E aí uma coisa é, trágica é o envolvimento, a participação da Lava Jato na vida da, da Dona Marisa, né, então teve a condução partitiva do Lula, teve toda uma perseguição aos filhos, no um cerco que se montou à casa. Queria que você contasse um pouco dessa... De como foi essa questão para ela, dessa perseguição, aí no final da vida dela. E uma opinião também, se você acha que que ela foi uma vítima fatal dessa, dessa operação. Você sabe que na, na Vaza Jato, a gente teve conhecimento de algumas mensagens uhum. lá do grupo do Januário e tal, uhum. que, Algumas procurador, procuradoras e mais de uma comentaram que era um absurdo, que qualquer carne mais salgadinha podia causar o, o, o AVC que ela teve. Eu sempre fico pensando, bom, a procuradora deve ser médica, então eu não vou discutir com ela, porque ela deve saber mais de saúde do que os médicos que eu conversei para fazer o livro. Mas eu conversei com médicos e eles contam assim, bom, ela tinha um aneurisma uhum. cerebral havia 10 anos. Uhum. Ele não crescia, ele não mudava, não tinha alteração, mas acompanhava anualmente. Tinha a opção de fazer uma cirurgia cabeça, que não é tão simples. simples mas como ele estava acomodado, ele estava é, localizado, é, eles foram acompanhando anualmente e não mexiam ali. Agora, ela começou a ter um processo de 2015, 2016, é, até ela faleceu em fevereiro de 2017 no final de 2015 e ao longo do ano de 2016, era uma tensão muito grande uhum. é, primeiro com a parte da investigação Polícia Federal uhum. e, e a Justiça de Curitiba, é, com alguns abusos. Então teve áudio vazado de coisas conversas íntimas dela com o filho, é, essa coisa de, de condução coercitiva do, do presidente Lula. É, diversas capas de veja, época, revistas e jornais, atribuindo coisa pros filhos e ela sempre foi muito uma leoa em relação aos filhos que uhum. quando, na condução coercitiva pegou até os netos, porque ah. levaram os tablets que os netos Sim. netos de 5, 6, 7 anos de o idade o próprio Arthur, né? é, teve dois tablets, do Pedro e do Arthur que a polícia levou uhum. e devolveu um ano depois é um deles voltou quebrado ele tava inteiro, quando a polícia levou e voltou quebrado. Eles abriram ali, só tinha coisa de Mickey, Minecraft, coisa de joguinho Criança, das crianças. Né? E mesmo assim ficaram um ano e só devolveram com requisição. Teve lá que o escritório do Cristiano, do Cristiano, Martins, de defesa do Google, teve que pedir mais de uma vez para devolver os tablets dos netos. Então isso começou a deixar ela numa situação de desconforto e de angústia é, o que, que eu peguei também como biógrafo? A Marisa teve participação importante na compra das cotas, uhum. do empreendimento da Bancop, é, do Guarujá, uhum. que é no um apartamento tipo, que ela não sabia se ia usar ou se ia revender depois, uhum. porque na revenda elas iam ter um lucro de três vezes o valor. Pago um na né? um investimento. E ela também, é, quando o, o Fernando Bittar e o Calil Bittar, resolvem comprar um sítio é, de Ibiúna, de Ibiúna não, de Atibaia, uhum. para eles poderem frequentar uhum. juntos, que era uma coisa que eles faziam nos anos 80, quando uhum. o PT foi fundado, Lula foi presidente do PT, o Jacob Ita foi vice-presidente do PT, uhum. fizeram campanha juntos, 82, PT 86, PT e eles retomam essa amizade e com essa ideia de, olha, a gente quer comprar um sítio, mas a gente quer que vocês frequentem. Uhum. É, e daí, né, a relação muito próxima do, dos casais e Marisa é, e o, o Jacob Itá é, sugerem de não falar nada pro Lula, que a gente vai comprar, a é. família Itá vai comprar o sítio, mas é para frequentar junto, vamos fazer uma surpresa, mas Marisa, o que, que você acha? É. E Marisa começa a trocar figurinha. Uhum. Ó, a gente tá pensando em comprar esse, em Atibaia, demora uma hora para chegar, tem um lago, mostra a foto essa metragem, não sei o quê, então ela participa dessa, uhum. dessa coisa e que na hora das reformas é, Marisa consegue uhum. a, a consultora para fazer a reforma lá. Isso naquele momento, em 2016, para Marisa começa a pesar uhum. de um jeito muito forte, que assim, ela que sempre tomou cuidado para não falar uma coisa que pudesse atrapalhar o governo Lula, ou falar um negócio que pudesse atrapalhar o PT, de se manter discreta, de não dar entrevistas. Naquele momento ela consegue, pô, um sítio e um apartamento em que eu tive participação podem agora causar a prisão do meu marido e a criminalização do PT, que foi um partido em que eu fiquei 30 anos, agora 40, 36 Ai. anos, 37 anos construindo. Então a tensão fica gigante, ela começa a fumar dois maços de cigarro em vez de um maço de Nossa. cigarro por dia. <risos> É, tendo, uma vez, tendo um aneurisma, que não devia fumar, o estresse não é recomendado, mas comer mal, dormir mal, é, às 4 horas da manhã, sistematicamente, passava gente na rua gritando alguma barbaridade, uhum. sobre ou ladrão, uhum. eles vão todos ser presos, uhum. e ela acordava às 4 horas da manhã com alguém gritando Huts. na rua da casa. Então, assim... É um ambiente que, de fato, propiciou um estado de alerta, de tensão constante uhum. e uma saúde deteriorada para o cigarro, começa a beber mais álcool, começa uhum. a comer pior. Uhum. Então, isso foi, de fato, não dá para cravar a participação, mas os médicos concordam que eu entrevistei de que esse não era a, a condução adequada para quem tem um aneurismo. Claro. Bom, a gente... Chegou aqui no limite do nosso tempo é, Eu queria deixar o espaço para você é, fazer uma propaganda do livro Dizer porque as pessoas devem ler e comprar É um pouco também da história recente do Brasil, né? Então faz um traço também um percurso além da história do PT Do contexto político aí dos anos 80, 70, 80 e em diante Então Faz aí uma propaganda também, é, fiquem de olho, que vai ter lançamento aí nas próximas cidades, capitais, durante os próximos meses, talvez. Fica à vontade. Acho que você já fez a propaganda, <risos> só emendaria que eu acho que é isso. Acho que a história também das mulheres, as mulheres do ABC, das mulheres que construíram o PT, uma maior partido esquerda progressista da América Latina. É, e é muito interessante, assim, a gente vive num ambiente de fake news constantes. Sim e que muita coisa se falou de Marisa, com preconceito, com ideologia. É, eu lembro que uma das coisas que mais falavam assim, ah, que bom que você vai fazer uma biografia, porque a gente vai saber como é que ela ficou milionária vendendo Avon. Não <risos> se lembra dessa frase, mas assim... Bom, ela não ficou milionária e ela não vendeu Muito avon. menos ela vendendo podia ter vendido, Muitas brasileiras vendem Avon, porque claro. ela podia muito bem também. ninguém avon, ficou milionária. E ela não vendeu Avon, não ficou milionária. Quando ela morreu, uma das coisas que falavam é que ela não tinha morrido. Ah, essa é a Porque o caixão foi enterrado, é, fechado. É, inclusive, um jornalista muito importante, depois que o Lula foi solto, ele reclamou, que o Lula só fica fazendo discurso. Ele já foi solto e não foi visitar a Marisa no cemitério ainda. Ele assim, bom, Marisa não foi enterrada, Marisa foi cremada. É, o enterro, o velório foi feito com o caixão aberto e todas, qualquer pessoa, pessoa que quisesse ver, TVT transmitiu uhum. um período inteirinho, um monte de fotos do caixão aberto. Então assim, são essas coisas que acho que é importante... Ela teria ido para Itália, né? Ela então, estava na Itália esperando o Lula, porque a fuga dele estava armada, e ela estava na Itália e ela, o caixão foi enterrado, fechado, para ninguém perceber que não tinha ninguém lá dentro e do caixão. Muita então, dá para comprar, é da Alameda Editorial, dá para comprar pelo site da Alameda. É... E a gente vai, tem... a ideia, a gente vai percorrer agora mais umas cidades mesmo, Brasília, é, Belo Horizonte. Estou recebendo convites também, as pessoas vêm aqui para lançar, não sei o quê. Estamos começando a agendar, não tem nenhuma data específica, mas em março a gente vai fazer, é, vai passear com o livro. Quero que Marisa me leve para passear. passear. Ou será você que vai levar a Marisa para passear? Gente, então é isso. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso YouTube, ativar o sininho de notificações e, claro, participar da nossa campanha de financiamento coletivo no Catar. O endereço aparece aqui para vocês, aqui embaixo. É possível fazer uma assinatura solidária com valores a partir de R$10. Isso dá bem menos do que um cafezinho por dia, né, se você dividir no mês. A partir de R$15,00 você ganha recompensas exclusivas, tem livros, e-books, uma, uma série de coisas muito interessantes que vocês podem ganhar é, fazendo nossa assinatura solidária. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau!